Oi pessoal, meu nome é Guimarães Júnior, sou deficiente auditivo, não escuto nada, absolutamente nada dos dois ouvidos, sou sudo profundo, bilateral, e há muitos tempos atrás eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade de trabalhar como motorista, mas... O deficiente auditivo hoje tem muita dificuldade para poder arrumar um emprego ou um trabalho daquilo que ele sabe fazer. Como no meu caso eu não escuto nada, faço só leitura labial avançada, só faço leitura. Não consigo ouvir nada. Foi muito difícil porque a minha carteira era B, tive que correr atrás de uma junta médica, troquei para D. Fiz os cursos que mandaram fazer, o transporte de passageiro, MOP, é, transporte de emergência, todo tipo de curso, de operador, de equipamentos móveis. eu fiz lá no Senat e mesmo assim, foi, mesmo assim foi muito difícil, eu chegava nas empresas e tal, falava que não podia tal, porque era perigoso, que eu não escutava e tal, hoje... Estou aqui trabalhando na Prefeitura Municipal de Marabá, como motorista. Eu dirijo um carro fornecido pelo governo federal para prestar apoio para SEO, centro de inclusão de Libras. É surdo ajudando surdo. Se surdo precisar ir no médico, se surdo precisar e tirar a carteira de habilitação, para que for preciso. Quero fazer um apelo para vocês, empresários, para não julgar qualquer tipo de pessoas com deficiência. Se ela mostrar que ela tem capacidade de fazer um determinado trabalho, então ela tem capacidade. Se ela teve treinamento, ela tem capacidade. Vocês acham que a, a pessoa ela é deficiente, ela é surda, ela não pode fazer nenhum tipo de trabalho. Ela que ficar trabalhando dentro de um escritório mexendo com papel, limpando chão, um surdo, não pode dirigir, não pode dizer essa atividade remunerada. Olha eu, estou aqui, corri atrás, me desisti, trabalho para o governo do meu estado, sou um bom motorista, atencioso, faço meu trabalho de uma maneira responsável e é que eu sei de fazer melhor. Agora uma coisa que eu fico triste é que eu não sou o único que tem um sonho, que tem vontade de fazer aquilo que quer é que a gente fazer. Eu tenho certeza que lá fora tem muitas pessoas que recebem não na cara porque são julgadas primeiro pelo seu problema, mas não pela capacidade. Uma vez eu fui fazer uma entrevista numa empresa de terraplanagem, esteira de 60. Como eu falo bem, eu não falei nada que eu era surdo. Cheguei lá, fiz a entrevista normal. O entrevistador gostou tanto de mim, gostou tanto do meu currículo, que o contrato estava no papo. Porque eu tinha tirado aquela observação, sou deficiado de Porque eu falo normal, você faz diretor o de aula, eu falo bem. Quando eu vi que eu ia assinar o contrato, eu falei para ele que eu era surdo. Que não ouvia nada. Aí as coisas já mudaram, aí ficou assim, assim, assim, e disse que era perigoso e tal, que não pode, que ela não é uma empresa isso, isso e aquilo. E ele não me deu emprego. Estava em cima da hora, mas não me deu. Isso provou que teve preconceito da parte dele, que teve medo da parte dele. Poxa, aquela máquina de 60 faz um barulho terrível. O operador dela usa um protetor auricular e usa um abafador em cima. Ele vai escutar o que ele. Se ele ficar surdo em cima daquela máquina lá, com o tempo, ele pode vir com o tempo. Aí processar a empresa. Eu já sou surdo, tô de boa, porque não deixa eu trabalhar lá? Eu tenho os cursos de, de máquina pesada, habilitado, tudo respaldado legalmente. Por que não me deu? Não, porque tem medo, julga com esse problema. É muito difícil. É muito difícil. Como é que a gente pode ter oportunidade de crescer, de grandeza, essas empresas não dão nenhuma oportunidade para a gente. A gente chega com a formação de baixo do braço, com curso de baixo do braço, de diploma de baixo do braço, mas eles já vão direto no problema, não vê a capacidade. Acho, que, não somos, acho que, a gente, que a gente não somos capazes, eu particularmente, eu acredito que eu exijo melhor e muito superior que uma pessoa ouvinte, muito melhor. Porque eu não, eu não fico distraído distraindo com atenção, eu não me distraio com o celular, papapá falando, eu foco no trânsito e digo com cuidado e atenção, faço o meu trabalho. Se fosse por isso, se eu não tivesse competência, se as pessoas que me colocaram aqui nesse carro não tivessem credibilidade em mim, eu não tinha ganhado esse emprego, não tinha. para mostrar pra vocês... Estou aqui com um carro parado aqui na SEMED, na Secretaria Municipal de Educação. O carro está parado aqui, aí ah, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu dirijo um carro que presta apoio para a Secretaria de Educação é Especial. O carro é decidido pelo governo federal. Centro de inclusão de libras do governo federal. O veículo está todo respaldado por lei, com um o símbolo internacional da surdez, tudo respaldado. Agora, eu não posso, as empresas falam que eu não posso, eu não posso trabalhar como motorista. Eu não posso dirigir esse veículo, não posso. Por quê? Porque eu sou surdo. Isso é preconceito deles, porque tem medo não dão nenhum tipo de oportunidade, como é que a gente vai ter uma oportunidade? Como? vocês não acreditam na nossa capacidade. Fica aqui o meu recado para vocês, empresários, não fazer isso. Se uma pessoa deficiente estiver vindo e bater na porta da sua empresa, dê uma oportunidade a ela, te ajudar, nunca se sabe do amanhã. Fica aqui o meu apelo, porque a gente precisa de vocês também. Fique com Deus. Obrigado.